E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos ver um exercício a respeito de derivada de uma função implícita. E nós já até falamos a respeito desse tipo de função, que é uma função meio complicada, né? E eu coloquei aqui até o gráfico dessa função, e você pode ver que o gráfico é meio bizarro, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a derivada em ambos os membros dessa equação, e eu vou ficar com a derivada da função em relação a x disso aqui, mas eu vou colocar uma outra anotação, que eu acho que vai ficar melhor. Essa é a hora de apresentar essa notação. Eu posso simplesmente colocar o operador de derivada, que é um D maiúsculo, então, um D maiúsculo aqui e um D maiúsculo aqui. Então, deixando bem claro, esse operador de derivada é a mesma coisa que a derivada da função em relação a x. E uma outra coisa que eu vou fazer aqui também é, ao invés de colocar a derivada de y em relação a x, eu vou colocar somente y'. Claro, isso é importante para praticarmos com outras notações. Né? Então, primeiro, nós vamos tomar a derivada disso aqui e fazemos isso aplicando a regra da cadeia. Isso significa que nós vamos pegar a derivada de e, elevado a alguma coisa com relação a essa alguma coisa vezes a derivada dessa coisa com relação a x. Como assim? A derivada de e elevado a essa alguma coisa, que nesse caso é x vezes y ao quadrado, vezes a derivada dessa coisa, que é x vezes y ao quadrado, e no lado direito nós vamos ter a derivada de x, que é 1, e a derivada de y em relação a x é y'. Isso porque a derivada de y em relação a x é igual a y'. Claro, eu estou utilizando outra notação, mas, na verdade, eu gosto mais dessa e dessa aqui porque fica mais claro que eu estou derivando em relação a x. Enquanto aqui, nós temos que assumir que estamos derivando em relação a x. E aqui temos que assumir que essa é a derivada de y em relação a x. Mas, enfim, nessa aula eu só estou utilizando essa notação para você ver que ela existe também. se tá? eu colocar essa derivada de y em relação a x em rosa aqui para separar da outra que estamos derivando a função em relação a x. Então, vamos ficar com e elevado a x vezes y, ao quadrado, vezes a derivada disso aqui. E, para derivar isso, utilizamos a regra do produto e a regra da cadeia. E aí, vamos ficar com a derivada de x, que é igual a 1, vezes a segunda função, que é y. Ao quadrado, e somamos isso com o produto da primeira função, com a derivada da segunda função. Em relação a x, que vai ser 2y, vezes a derivada de y com relação a x, que nesse caso é y'. Lembrando que aqui nós estamos derivando y em relação a x, e por isso utilizamos a regra da cadeia, ficando com isso aqui. Isso vai ser igual a 1 menos y'. O que temos que fazer nesse momento? É resolver essa equação para encontrar a derivada de y em relação a x. E se aplicarmos a distributiva aqui, nós vamos ficar com y ao quadrado que multiplica e elevado a x vezes y ao quadrado mais 2xy que multiplica e elevado a x vezes y ao quadrado vezes y linha e isso vai ser igual a 1 menos a derivada de y em relação a x, que é y'. E aqui, nós podemos subtrair ambos os membros dessa equação por y y² vezes e elevado a x vezes y y². E também podemos somar a ambos os membros dessa equação y'. E aí, vamos ficar com 2 vezes x vezes y, vezes e elevado a x vezes y ao quadrado que multiplica y linha mais y linha igual a 1 menos y ao quadrado vezes e elevado a x vezes y ao quadrado e podemos colocar esse y linha em evidência ficando com y linha que multiplica 2xy Vezes e elevado a x vezes y ao quadrado, mais 1. Note que, se você fizer essa multiplicação, você volta para essa parte. E isso vai ser igual a 1 menos y ao quadrado vezes e elevado a x vezes y ao quadrado. E agora sim, eu posso dividir ambos os membros dessa equação por isso aqui. E aí, eu vou ficar com y' igual a 1 menos y2 vezes e, elevado a x vezes y2, dividido por 2x vezes y, vezes e, elevado a xy2, mais 1. Pronto, encontramos a derivada de y em relação a x. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal.